A vai o teu ali embaixo, né? É. Bora aí, outro vai fazer cocão, né, É. Mas, mano. Diferente culta, um centro de qualidades, mulher de fases. Profunda, cheia de vaidade. Vidal e maltratar, aí verá como reage, dando força e resistência. Aproveite sua liberdade. Fecham-se portas, dentre dúvidas e respostas Que te farão entender propósitos da sua história Para quem cultiva o bem sempre tem um caminho foda Que te enche de alegria, perseverança e vitória A calma é a melhor receita dá tempo ao tempo se torna maturidade Com o tempo tudo se ajeita A vida é curta, minha se empeita Se perceber legal vai ver que nenhuma vida aqui é perfeita Não se maltrate, para mim pior dor é interna Com o tempo você vê que essa dor não é eterna Supera, pô, Você sabe bem que é sagaz Na marra mesmo duvidosa busca amor e paz tem que sorrir, tem que viver Se ame mais que tudo, pois quem nunca te abandona é você, fé